de volta aqui no canal pra abrir caixas e fazer doideira galera, vamos tentar ganhar umas skins de CSGO, estamos aqui no Keydrop site oficial aí que patrocina o canal eu tô com a M9 Doppler aqui essa faquinha é linda, já acho muito top a M9 Doppler né mano, faquinha é muito bonita uma das que eu mais gosto no game mas tipo assim, eu vou ter uma grana, além da M9 Doppler eu tô com quase mil dólares aqui no site e eu posso tentar pegar uma faca mais top, não sei, o que, que será que a gente encontra aqui de faca, tem carambitil Glória essa faca, eu acho muito foda. Nunca joguei com ela. Bom, eu não vou fazer nenhum upgrade aqui logo de cara na é maluquice Tô só mostrando pra vocês o que eu pretendo fazer, o que a gente podia fazer. Mas eu vou começar esse vídeo aqui conferindo o evento de Natal do Keydrop. Inclusive, agora é a hora boa, mano, pra você colar aqui, depositar, abrir caixas. Porque é o seguinte, quando você vem aqui, ó, em adicionar fundos, nesse momento, você vai ganhar um bônus de acordo com o tanto que você deposita. Além de moedas douradas, você vai ganhar aqui esses fotos de neve. Além do código Luginha é que você tem que usar também, claro, pra você ganhar o bônus na hora de depositar. Então vamos ver de qual é que é. Desse esse evento aí do Natal, galera Tem umas caixinhas, eu vou focar nas caixinhas mais baratas Hoje? Vamos abrir uma caixinha aqui do Torpedo Quem que é o Torpedo? Vamos lá 9 dólares, vamos ver se a gente pega alguns pontinhos não vem nenhum ponto Beleza Vamos lá. Vou abrir aqui umas skins só pra ir acumulando uns pontos, galera. E olha lá, peguei 100 pontinhos aqui com essa skin. Vamos ver aqui a caixa do boneco de neve, vai. Vou abrir 5 skinzinhas. Aqui vai ficar mais caro, ó. 26 dólares e deu pra gente 22. Vejo isso. 26 dólares de novo. 18. Ixi, tô, tô azarado. 27, beleza. Deixa eu abrir uma caixinha de 30 dólares. É mais cara que a caixa da surpresa. Vamos ver de qual é que é. Tomara que venha bastante ponto, velho, uma skin com ponto. Ô, louco, tem Gangnir ali, mano. M4, né, no ar. Mas não veio pontinhos. 45 pontos. Boa, deixa eu abrir de novo aqui. Mais uma vez, essa caixa da surpresa. MacTen Stalker. Beleza, beleza. Mano, um cara pegou uma gangue abrindo essa caixa, velho. Eu tô de cara. Alpizinha? Alpizinha? Alpizinha, as imóveis, velho. Boa. Faltou eu conferir duas caixas, que é da Árvore de Natal. Uma caixinha aí de 12 dólares. Eu vou abrir 5, vai dar 60. Pimba, vamos ver o que vai cair aqui pra gente. 100 dólares em skins, cara. Ai, ah, na moral, da hora esse evento, velho. E tem a caixinha mais barata pra você querer depositar pouca grana, que é o Cookie. Cookie. Man, homem biscoito, mano Menos de um dólar, velho Essa daqui é boa Se você quiser ficar abrindo, abrindo, abrindo E tentando pegar pontos E vender as skins de volta, tá ligado? Dá pra fazer esse rolê insano. Beleza, pegar um monte de skin E se liga só, galera Eu tenho 3.100 pontos Isso que é o legal dos eventos do Kid Drop, mano Com esses pontos Você pode trocar aqui depois por skins de graça Então tem todo um ranking também da galera Que vai acumulando os pontos E vai ganhando depois vários prêmios, velho Daqui 32 dias vai ser sorteado, né? Bem depois do Natal É logo depois do Natal mesmo, né? Bem com a Acaba o ano e tal. Então vai ser no ano novo praticamente. E aí 100 pessoas vão ganhar skins, galera. Isso aqui é muito louco, mano. Temos aqui o globo de neve, mano. Só que a gente pode chegar aqui, ó. Por exemplo, colocar um valor de blocos de neve. E aí o Papai Noel vai fabricar uma skin pra gente. Fabricou essa skinzinha aí. Tem esse evento aqui que é os pares, né, mano? Se você encontrar dois pares, você consegue ganhar skins. Eu não vou fazer isso aqui agora porque acho que eu quero coletar um monte de ponto E depois jogar isso aqui, velho. Porque eu prefiro vir aqui nos cookies. E aí é o seguinte, a gente gasta aí um valor pra cada um esses biscoitos e cada um desses biscoitos vai dar pra gente uma skin que a gente não sabe qual que é ainda, né? Então olha só, se liga eu vou pegar esse boneco aqui de cookie, peguei uma skinzinha, vou pegar esse outro bonequinho, beleza, e vou pegar essa bolinha aqui de árvore de natal e ganhei mais uma skin, ó, 4 dólares quase, muito top, mano, de graça ainda véio. então esse aí foi o um evento, galera, muito massa hein, velho, muito legal mesmo, mano, inclusive parece que vocês vão poder ganhar alguns prêmios e tal, confiram, confiram que tá bem legal, dá pra você escolher aqui um calendário de graça e tal, e aí todo dia você pode vir aqui também abrir algumas caixas Com esses flocos de neve que você vai coletando Eu vou ver como é que funciona esse aqui, na verdade Eu preciso de mais 555 flocos de neve Deixa eu abrir aqui a caixa mais cara Será que com 5 eu já consigo? Vamos lá, mano, vamos ver 750 dólares, nossa, é cara Bora, bora, tomara que caia alguma coisa boa Aproveitar aqui já ia pegar uma faca, quem sabe Hum, veio outra e move, mano Boa, nice lucro, velho. Se bem que eu acho que as caixas mais baratas também são boas pra pegar pontos. Que daí dá pra gente vir aqui e abrir muitas, tá ligado? No método rápido aqui, ó. Pimba. Vamos lá. Eu precisava de 300. Vai ser rapidinho, mano. Só abrir aqui umas 20 caixas. E pronto. Acho que eu já tenho o que eu preciso. Olha só, galera. Vou coletar aqui o dia 2 do evento, que é o que tá liberado. E aí, eu ganhei 6 tickets. Galera, agora é a hora da gente tentar pegar aquela faca lá que eu tinha falado, mano. Né? Pegar algumas skins aqui do nosso inventário e fazer um upgrade. E olha só, tava pensando que, cara, Butterfly Doppler é uma faca muito interessante. Acho que já é um bom upgrade, né, vindo da M9 Doppler. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mano, que pode ser maluquice. Eu acho que eu vou pegar todas as skins da segunda página e tentar um primeiro upgrade aqui pra ela com 8%, mano. Será que a gente acerta? É muito difícil 8%, né, velho? Vou colocar um pouquinho mais. Em 10%, vai, um pouquinho de grana. Cara, seria épico acertar isso. Chama, vai. Butterfly Doppler com 10%. Será que vem? Será que vem? Mas pra garantir, o que eu tinha pensado em fazer se desse errado era o seguinte. Pegar praticamente a página inteira. E a gente tem um upgrade com 72% de chance, velho. A não ser que eu queira tentar alguma outra doideira, tipo um 5% de novo. Será que vem? Será que vem? Vai. Vem 5%. 5%. 5%. Vai, mais um upgrade antes da gente ir pro upgrade final. Vamos ver se a gente pega uma Vulcan com 10% de chance, velho. Bora. Nossa, eu acho que vai dar certo. Não, não deu. Passou. Tá na tela. Não tem como dar errado esse upgrade, velho. Acho que eu posso até tirar umas skins aqui. Se eu quiser fazer, tipo, só 70%, eu acho que já encaixa. Mas vamos lá, 72%. Vamos pegar essas skinzinhas aí que a gente catou hoje junto com essa 9 E virar uma Butterfly Doppler. Bora, bora, bora, bora. Bora que tá dentro, tá dentro, tá safe Tá muito tranquilo, podia ter botado 30% só de chance e até Vacilei, velho, mas galera, esse aqui Foi o Keydrop, mano, é o melhor site Pra abertura de caixas e skins CSGO Esquece, esse site é muito bom, não tem como ser melhor Vai no login, link na descrição Aproveita a promoção de Natal que você vai depositar e ganhar muitos pontos aqui Já, só na hora de depositar, e você pode pegar Com skins de CS, você pode pegar com Pix, Boleto Cartão de crédito, criptomoeda e muitas opções Vamos ver o que eu vou fazer no próximo vídeo Aqui no Keydrop, mano, deixa seu comentário Tá aí embaixo com uma sugestão, uma ideia E a gente se vê lá então no próximo vídeo Tamo junto galera, um abraço, falou